o sucesso, sucesso mundial de música francesa. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Tirando Német é Kittpah, eu acho que é uma das mais conhecidas mesmo, que é Voyage Voyage. Então essa música é de 1986 de uma cantora francesa chamada Desireless. E esse foi realmente o maior sucesso dela. Então vamos parar de enrolação e vamos lá saber do que, que trata essa música. Então pelo título você já imagina, né? Voyage, voyage, viage, viage. Então esse título refrão é um verbo no imperativo. Então lembrando que o imperativo é quando a gente está dando uma espécie de ordem para alguém, né? Faça, pegue, vá. Então voyage. E ali a gente também pode ver como é que funciona a pronúncia do y em francês, quando ele está assim do lado do o. Ele se comporta como se fossem dois i's. Então você pode ver, se eu tenho ali do lado do o, oi, vai fazer ua em francês. Então no começo eu já tenho voar Mas como é um y, é como se fosse dois i's. Então eu vou ter mais um segundo i para dizer o som de i. Então Voir, age Então logo lá no começo da música, a gente tem uma descrição de uma Cena. Vamos ver se a gente consegue entender qual, o que está acontecendo nessa cena que ela descreve. Au dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Au dessus des vieux vulcans quer dizer acima dos vulcões antigos, dos velhos vulcões. Então a gente já tem lá uma imagem que a gente vai ter um vulcão antigo e o que ela está falando, o que ela está representando, vai estar acima. Au-dessus. Au-dessus des vieux volcans o que, que acontece em cima dos vieux volcans? Glisse des ailes, sous les tapis de vent. Então, o verbo glisser, em francês, é como escorregar, deslizar. Então, deslizam asas, des ailes. Então, deslizam asas sous les tapis de vent. Então, sous, quer dizer, sob, embaixo o tapete do vento. Então lá a gente já tem a imagem, tem o vulcão e tem as asas aqui que estão deslizando embaixo do tapete do vento, ou seja, é a imagem de alguém voando, né? Seja uma pessoa, um pássaro ou qualquer coisa que possa ter asas imaginárias ou não. E aí ela descreve por onde que a gente vai passar viajando De nuages en Marécage, des vents d'Espagne en pluie d'Equateur Então de nuvens até pântanos, marecage pântano, de nuvens até pântanos, des vents d'Espagne en pluie d'Equateur Então dos ventos da Espanha nas chuvas do Equador Voyage, voyage, vol dans le hauteur Então ali Continuando aquela imagem que a gente fez no começo, né? Viagem, viagem. e nas alturas. Vol dans le hauteur. E ali a gente tem o vol de novo, que está no imperativo. Assim como voyage, ou vol dans le hauteur. nas alturas. Em seguida a gente tem au-dessus de capital. Des idées fatales. Regarde l'océan. Então opa, de novo, acima das capitais, então ali simplesmente a posição geográfica, vamos voar e viajar acima das capitais, e aí depois a gente já tem uma coisa que não se refere à geografia, deside fatal, então ideias fatais. Então aí a gente começa a perceber que nessa música, ela fala sobre viagem, sim, conhecer novos lugares, mas também é uma espécie de símbolo para você ir além como... Pensamento, porque quando você fala viagem, vá além, vá além das suas ideias fatais, hum, as ideias não estar apenas na sua cabeça. Então, é para você ir além com o seu pensamento e não ficar preso em ideias, que muitas vezes algumas ideias podem ser fatais. E aí depois a gente volta para a parte da geografia, que é o regard de l'océan. Então, olhe para o Oceano, Regarde aí, a gente tem mais um imperativo Olhe Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Então, também Viaje, viaje Mais longe, plus loin Que a noite e o dia Então ali simplesmente dizendo para você ir muito longe Porque a noite e o dia Eles, digamos, viajam sem parar Depois da noite vai ter um dia E isso não vai parar Voyage dans l'espace Et nuit Del Amor. O que, que isso quer dizer? Então, viaje no espaço Inui, que significa algo extraordinário, incrível, do amor. Então, um espaço incrível do amor. Então, se dê completamente ao amor. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sobre as águas sagradas de um rio indiano. Então, a gente tem ali sur, que daí vai ser. Sobre, ao contrário de su, que a gente viu toda, a, agora há pouco, que significa então sobre, que é ao contrário, que é onde está embaixo. Então sur e su. Voyage, voyage e jamais ne revient. E o que, que isso quer dizer? Para você viajar e nunca mais voltar para casa? Não, não. <risos> o que acontece é porque ela está jogando... Com essas ideias de viajar no espaço físico e de ir além com o pensamento. E o que acontece? Quando você vai além com o pensamento, quando você aprende uma coisa nova, quando você se esforça, você nunca mais volta a ser quem você era. Então é por isso que ela diz, e não volte nunca. Porque você não vai voltar, né? Já dizia Einstein que a mente, quando se expande, nunca mais volta ao tamanho original. para mim, é mais ou menos isso que ela tá querendo dizer quando ela fala, viaje e não volte nunca. les Legange ou l'Amazon? Chez les blacks, chez les sickes, chez les O Gange é um rio na Índia E o Amazon, que é o nosso o rio Amazonas no Brasil Chez les blacks, chez les sickes, chez les Então black é uma outra maneira de falar sobre os negros em francês Você pode falar noir ou você pode falar black Então chez les blacks, chez les, sick, chez les jeunes. Então les são os amarelos, né? E les sickes é de uma religião da Índia também, ela, tá, ela faz bastante referências à Índia e aí pode ver que ela usou ali a preposição CHE vocês já devem saber que a preposição CHE muitas vezes pode ter, ser traduzida por NA CASA DE mas ela não para aí, ela não é só isso, tá? então ela pode também ser traduzida, além de NA CASA DE ou NO estabelecimento DE ela pode ser traduzida por ENTRE como você tá lá, ENTRE AQUELE POVO e aí lá no final já fica um pouquinho, não menos poético, mas no final ele, ela traz umas imagens que são um pouco mais dolorosas. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Ali em francês o verbo arrêter a gente pode usar nessa maneira pronominal, né, se parar, porque se você parar foi você que parou você mesmo. Então, ne t'arrête pas, não se pare. E aí ela continua, au-dessus de barbelé. Barbelet em francês é o arame farpado uma hora me fala, tu não tem nada de muito turístico, por que, que ela usou isso? Então é uma simbologia para falar sobre o so sofrimento, para a gente ir além do sofrimento. Então, voyage au-dessus de barbele, então passe por essas, essas mágoas, esse sofrimento e continue indo. E dela continua, de cœur bombardé, então corações bombardeados, porque todo mundo passa por isso, por sofrimento, e quando você vai... Além, você consegue descobrir coisas incríveis. É isso aí, gente. Esse foi o Coquetel FM de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, vocês podem sempre conversar comigo. E se vocês têm ainda dúvidas, vocês podem marcar uma aula lá no site do coquetelf.com. Belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!